Aí, pesado, tudo tranquilo, tudo de boa, sou o aqui pra mais um vídeo, manos. Hoje eu dando um rolezinho que chutou com o GM2. Coloquei um pedaço street aqui, tentar dar uma jogadinha de, de lado. Antes de começar o vídeo, pesada, já deixa o like, se inscreve no canal aí, se você curte esse tipo de conteúdo, pra ajudar a chegar na meta de mil inscritos, certo? Peço também pra vocês sigam lá no meu Instagram, manos. De vez em quando eu tô postando coisas dos rolezinhos que eu tô indo na vida real, né? Então você curte esse tipo de conteúdo, segue lá no Instagram. E se você quiser jogar Kubeki em com mano, eu tô abrindo o servidor lá entre as 3 e 4 horas da tarde E deixo aberto até meia-noite todos os dias Então só entra no Discord aí do, do canal que tá aí na descrição Que lá tem todos os links pra vocês, certo? E é isso, mano, não vai rolar muito aqui não, já... Ó, oh, não aqueci, tô há 3 dias sem jogar, velho. É tô começando a aprender com o Matheus esse negócio de dar na na hora também. tá vendo? Então. É bonita aquela ali. Thank mm -hmm. you. Queria ter habilidade para jogar de lado no meio dos carros, mas é complexo, velho. Eu acho que eu até tem habilidade, só que eu preciso treinar mais pra fazer certinho. Tem que ter muito controle de velocidade, velho, pra fazer esse trem. Você começa a fazer e você começa a ficar cada vez mais rápido, tá ligado? Aí começa a dar ruim. Agora, ó. se eu emocionasse, eu ia tentar, ia fechar, tá ligado? Isso que eu penso também, velho. Tem que andar bastante pra tu começar a pegar os, os filhinhozinhos, velho. Senão, a emoção toma conta. Véio. estão vendo que o carro joga bastante de lado, né, velho? Eu fiquei impressionado quando comecei a andar com esse carro aqui, mano. Porque ele é muito na mão, velho. Geralmente o carro original, ele joga muito agressivo e não segura ângulo. Esse carro aqui não joga agressivo e segura ângulo. É um carro de drift, já. Ai, ai. Não! Deu certo. O volante quase é da mesa que eu acho. Achei que eu ia girar quando pegar as ferramentas Vou falar pra vocês, o braço tá dando ou É, daí Dá um espalho assim aqui e Fecha não seus corpos Vai ter 360? Ai meu coração! Ah, não, cara. Por quê? Ah, paia, velho. Eu achei que esse ser um dos que vai é reto, mano. Paia. Eu achei paia. Comenta aí. Achei paia. Piazado, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, então. Mano, espero que vocês tenham curtido o rolozinho. O vídeo de hoje tá ser um pouco mais curto, né, e tal. Mas é porque eu tô tendo que gravar, tipo... Eu já tô atrasado na hora que eu tô gravando, na real. Eu costumo postar os vídeos lá pelo meio-dia, né? Até uma hora da tarde mais ou menos. Só que corrompeu três vídeos que eu tinha gravado e tô gravado na sexta, à noite. Mas é isso. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like, se no canal, entre no Discord na descrição, me segue no Instagram, segue a ICG também. Valeu e falha!